Um vídeo falando da primeira pessoa do singular, como se Deus fosse um subalterno e eu um injustiçado. Por incrível que pareça, eu não estava falando de outro senão da minha própria pessoa. E eu, se eu me lembro bem, o título do, do vídeo, dessa reflexão que eu fiz é: era um tanto emblemático, porque eu disse o seguinte, algo de profundo, e o título é, porque o que eu fiz de errado para Deus se esquecer de mim? E por incrível que pareça, fazia um certo sentido. Quantas vezes intimamente, sem a coragem de falar abertamente, eu coloquei Deus como se fosse, uma certa vez eu estava vendo uma denúncia sobre animais que eram maltratados ou maltratos a animais, inclusive tratava-se de um animal no circo que estava sendo adestrado. E eles, para que treinassem e adestrassem esse animal, eles feriam os animais, machucavam os animais para que eles obedecessem. Infelizmente, envergonhadamente, eu digo que Quantas vezes eu não me senti assim em relação a esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Como se ele fosse o meu adestrador cruel, um déspota, um tirano, que com arbitrariedades estivesse me prejudicando. Quando na verdade a situação é totalmente diferente. Nós temos um Deus amoroso, maravilhoso, um Pai próximo, íntimo. Mas foi necessário que destituísse o meu eu. Hoje eu faço uma outra analogia ao que concerne essa questão. Sempre me reporto a um passado distante na minha infância, quando sofri um acidente e houve um corte profundo na minha coxa, em uma das minhas pernas. Só que por causa do maltrato, porque não foi cuidado direito, a perna começou a grangrenar. E de repente começou a putrefar o lugar, a apodrecer o lugar. E eu tinha uma birra porque minha mãe passou a me levar numa, numa enfermeira e essa enfermeira que fazia cuidado desse ferimento, ela teve que limpar e aquilo doía de uma forma tão grande como eu sofria. E quando chegava o dia de eu ir ao hospital para fazer esse tratamento, era o pior dia da minha vida mas ai de mim se não fosse esta enfermeira que cuidou da minha ferida. A analogia que eu faço desse Deus maravilhoso hoje não é outra senão essa. Ai de mim se Deus não tivesse, ao longo desse, desses últimos anos, ao longo, ou por que não dizer de toda a minha conversão, cuidado de um coração que estava putrefando. Eu sempre costumo afirmar que, Deus ele faz uma cirurgia em nossas vidas, que nós trazemos inseridos em nosso peito um coração transplantado e que nós precisamos de tomar remédio para que a natureza pecaminosa humana não rejeite esse coração transplantado. Nós lemos isso no livro de Isaías, se não me engano, no capítulo 36, 26, não estou me lembrando ao certo, em que testifica-se o seguinte... Eis que arrancarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Isso configura-se no escritor de Hebreus, no livro de Hebreus, quando se repete essa mesma palavra. E por isso é que eu digo que nós temos um coração transplantado. Ou seja, meu coração até a, a, antes da minha conversão era um coração podre, pecaminoso. Porque estava morto em meus próprios delitos. Eu não quero nem entrar no mérito dessa questão agora, não é essa porque não é um justo sequer, e todos nós pecamos e destituídos da glória, nós estamos, Romanos 3 testifica sobre isso, mas a Deus, não estou sendo prepotente, não estou sendo arrogante, sou apenas um ser humano que precisa a miúde da misericórdia de Deus. Mas Deus escolheu a mim e eu dou graças a Ele por isso, tirou-me de uma vida podre, chafurdada no pecado, na imundície, enfim tirou esse coração de pedra e inserindo um coração de carne. E é onde eu tomo todo dia remédio para que esse coração puro de carne não rejeite, a natureza humana não rejeite esse coração. Porque todo aquele que é transplantado, a sua natureza, enfim, rejeita a sua própria anatomia, digamos assim. Não aceita um órgão que seja externo que seja indiferente, é necessário que haja sempre um tratamento com remédios para que a própria anatomia da pessoa, eu não estou encontrando aqui a palavra certa, possa aceitar este órgão que foi transplantado. Mas a questão não é essa, a questão é que ainda que eu tenha um coração transplantado, a natureza é cruel, então esse Deus que não é um adestrador cruel de circo, que nos machuca, que nos fere, sim, um Pai amoroso. Hebreus também fala muito claro sobre isso, quando nós estamos, é, que não há Pai que não discipline o Filho a quem tanto ama. Esse Deus, como um Pai, assim como um Pai disciplina o seu próprio Filho, assim Deus sempre nos traz uma régia disciplina. Mas com tudo isso, tomando a miúde o remédio, e ainda por cima, tendo esse Deus tão maravilhoso, cuidando dos nossos passos, o meu coração poderia estar se aporrecendo. E eu me lembro que me reportei, estava meditando num texto que está em, no livro de Mateus, no capítulo escrito por Mateus, nas palavras desse Deus querido. Capítulo 23, versículo 12. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Infelizmente, esse texto aqui, todo capítulo fala da polêmica, dos questionamentos que esse Deus querido falava dos fariseus que gostavam dos lugares melhores, que desfilavam nas sinagogas com seus filactérios, mostrando toda a sua sabedoria, enfim, falava da arrogância dos fariseus, dos escribas, que não passavam de meros religiosos, senhores de si autossuficientes. E mesmo assim, quando outro dia eu vi uma mensagem, ou melhor dizendo, eu vi, abri o Instagram e vi uma mensagem de um lugar onde eu estive, onde com toda sinceridade eu coloquei meu coração nesse trabalho, a fim de ajudar, mas foi ignorado, foi menosprezado. Eu não posso esquecer, ou melhor dizendo, infelizmente eu esqueci, eu não poderia esquecer do que, sucedeu, do que se sucedeu com Jesus Cristo nós encontramos isso no livro escrito por Marcos, no capítulo 6, em que o próprio Jesus Cristo, ao chegar na sua cidade natal, para falar do amor do Deus maravilhoso, do seu evangelho, enfim, ele foi menosprezado, ele foi subjugado, então ele disse, olha, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. E se o mestre querido passou por isso, porque nós somos melhores do que ele. A grande realidade é que, ignorando isso, eu me senti profundamente abatido E esqueci de um detalhe importante. Deus sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E tem um salmo também que para mim é um mantra. Assim como Moisés mandava que se escrevesse na testa certos mandamentos, eu gostaria de andar ou fazer uma tatuagem na minha testa. Sobre o um versículo que está no salmo 119, versículo 71. E testifica que foi bom o Senhor ter me afligido para que eu guardasse os seus estatutos. Porque muitas vezes, se não é a mão desse Deus maravilhoso trabalhando em favor da minha vida, eu estava perdido. Muitas vezes, volto a repetir, nós na autossuficiência, nos julgamos a primeira pessoa do singular, ignorando as outras coisas, olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios problemas, como se nós fôssemos, eu pelo menos foi assim comigo julgando-se a, a quarta pessoa da trindade, e que Deus está aqui meramente para nos satisfazer, satisfazer os nossos caprichos, os nossos desejos. E, infelizmente hoje não existem mais, pelo menos aqui no Brasil, não se fala sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre a hipocrisia, porque Deus condenava veementemente sobre a hipocrisia dos religiosos. Mas quantos hoje sejam pastores, sejam evangelistas, sejam cantores, não passam de meros religiosos e estaria eu aqui agora olhando para cada um deles como se fosse juiz. Mas glória a Deus que me abateu, como está escrito aqui, eu fui humilhado, fui abatido, porque como está escrito, quem se humilha, quem se exalta será humilhado. Eu não estou aqui para me colocar como uma primeira pessoa, um pobre coitado, como foi no outro vídeo, em que disse o que eu fiz de errado para que Deus se esquecesse de mim. Outro dia eu estava olhando o histórico do meu trabalho e tudo que eu fiz e veio na minha mente, eu perdi o sono das atitudes indevidas que eu tomei, passos que não era para dar, atitudes que não era para serem tomadas, mas acabei tomando, sem querer reconhecer o quão falha somos. Deus, Ele conhece as nossas vidas melhor do que a nós mesmos. Foi Ele que escolheu o barro, foi Ele que moldou esse barro, foi Ele que quando o barro estava amassado, Ele, como está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 18, quando o próprio Espírito Santo leva Jeremias à casa do olheiro, e de repente fala com um... Jeremias, para que ele olhasse aquele olheiro, modelando, construindo aquele barro. E eu fiz uma viagem abstrata, enquanto estava refletindo a esse respeito. E me veio um vaso disforme, um vaso de um barro péssimo, de péssima qualidade, se achando, volto a repetir, a quarta pessoa da trindade. Sempre cheio do meu eu, autossuficiente, me considerava uma pessoa acima da média, até que Deus começou a me humilhar. Ou seja, nessa outra analogia, Deus que pegou esse barro para criar a minha vida, viu que era Era necessário, imprescindível, que se quebrasse o vaso e que fizesse ele novamente e tem remodelado. Por isso a mensagem é uma outra maneira de dizer a Deus, obrigado, Pai, por não abrir mão da minha vida. E que essa mensagem fica para aquele que esteja me ouvindo. Porque pobre, coitado, é aquele que resolve tomar qualquer cargo, qualquer posição, sem primeiro ser preparado pelo Espírito Santo de Deus. O que me entristeceu é porque eu vi um jovem sendo tão homenageado, sendo tão engrandecido. E eu, que dei tanto por determinado local, fui preterido, fui subjugado. Ah, mas que Deus tenha misericórdia desse jovem. E que esse jovem não haja como eu, porque se Deus tivesse permitido que eu tivesse sido, eu houvesse sido homenageado, vangloriado, hoje eu estaria perdido. Então Deus, tal como fez com Moisés, depois que matou o seu conterrâneo, Moisés que foi adestrado na ciência do Egito, um hábil cidadão do Egito. Ao matar um contemporâneo e conterrâneo seu, teve que fugir para um deserto, ser esmoído, ser moído, ser esmiuçado, ser desconstruído e reconstruído, para depois tornar-se um decreto velho gago que não tinha coragem e dizia que não sabia sequer falar. E um texto para terminar essa reflexão é, outro, é outra tatuagem que eu gostaria de fazer. É de Êxodo, Êxodo capítulo 33, versículo 15. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Deus abençoe este jovem, Deus abençoe ah, o local em que ele estava sendo homenageado, mas que Deus abençoe também os líderes, para que eles não se tornem fariseus, que procuram os melhores lugares, porque nós precisamos de pessoas transformadas. E eu me coloco na dispensação desse Deus maravilhoso, já que Ele escolheu o barro, já que Ele modelou o barro, e o barro é dEle. Existe um poema meu que eu falo, Deus, se preciso, massacre a minha carne, porque para tocar na minha carne, a Tua carne santa foi ferida. E se Ele permitiu que, se ele permitiu que ferissem a Tua carne santa, ele tem todo o direito de fazer o que bem quiser com a minha natureza humana. Bendito seja o Teu santo nome. Amém.